Da vez é a nova Last Dance do Cold, galera. Taco e Cold se juntaram, fizeram postagens no Twitter que já causaram muita polêmica. Na moral, todo mundo que gosta de CSGO e que é brasileiro e também quem não é brasileiro tá comentando a respeito dessa nova last dance do Taco e do Cold. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, solta a vinheta.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 bom vamos lá galera, primeiramente, o que é que eu tenho a dizer? Esse final de semana eu tava viajando, então eu não tava a par aí de tudo que tava acontecendo, mas eu cheguei aqui em casa e eu percebi que o rebuliço é grande, na verdade é bem maior do que eu tava pensando. Antes de qualquer coisa, vamos só relembrar o passado, galera. Os únicos brasileiros vencedores de Major do CSGO são esses cinco aí. Fallen, Fer, Cold, Taco e FNX. Eles ganharam os títulos aí em 2016 pela SK Gaming e depois Luminosity Gaming, porém... Nunca mais ganharam nenhum Major juntos E como todo mundo sabe, há pouco tempo aí O Fallen, o Fer, o FNX Junto com o Boltz e o Vini Formaram o Last Dance Que acabou sendo contratado aí pela Imperial e Sports, E agora estão jogando demais juntos Porém, o Taco e o Cody Que foram sim chamados lá para fazer parte do Last Dance Não se interessaram pelos convites Vou entrar em mais detalhes mais para frente do vídeo E até então, o Taco estava jogando Pela Godsent e o Code na 00Nation Mas essa postagem Aqui no Twitter da 00Nation chamou a atenção do mundo inteiro. Essa postagem aconteceu logo depois do Coldzera atualizar a foto de perfil dele, colocando aí uma foto das costas do Michael Jordan usando a camisa 23 no Chicago Bulls. E ao mesmo tempo, o Taco postou a foto do Pippen. Pra quem não assistiu a série do Netflix aí, Last Dance, basicamente o Jordan e o Pippen eram inseparáveis, era a dupla de ouro do Chicago Bulls e marcaram muitos pontos, marcaram a história realmente. Então, esse post sugeria o quê? A cor. Gold está de volta, mas isso gerou uma polêmica gigantesca, galera. Logo que saiu essa foto, no Twitter da Imperial surgiu um pode copiar, só não faz igual. Ou seja, farpas pesadas. E no meio disso tudo, o Phelps aparentemente meio que vazou em live qual que seria essa nova line aí da 00 Nation, um novo Last Dance. Acho que o time novo da 0x0 vai dar bom. Eu acho que vai, mano. Não, você pega o de taco, lá tudo bom de trás. Eu acho que só falta um cara tem um pouco mais de agressividade ali, né? Tem alguém muito agressivo ali, mas também não é um ponto tão determinante assim, eu acho. Faz muito sentido isso que o Phelps falou, galera Simplesmente porque aqui no time da 00 Nation Já estão aí no banco Os outros três integrantes da RK, VSM e o Malbs Continuam aqui na HLTV Coldzeira e o Try E é muito provável que role realmente Essa fusão entre 00 Nation e Godsent Contratação de alguns players aqui da Godsent Pra formar aí o que seria o segundo Last Dance brasileiro Claro, isso aqui fica muito confuso Muita gente tá comentando que não existe Last Dance sem o Fallen Que o maior de todos seria o Fallen, né? O Jordan seria o Fallen. Porém, o Code também marcou muito a história, galera. Em questão de títulos pessoais, o Code tem mais do que o Fallen, já que o Code foi duas vezes melhor do mundo. De qualquer forma, eu quero muito ver essa polêmica. Eu tô louco pra ver Taco e Code versus Fallen Fair e FNX no Major do Rio 2022. Seria inimaginável, mano. Seria épico. Na verdade, será épico. E muitos rumores da contratação de alguns players já estavam rolando aqui no site Dust2, que é basicamente um site oficial da HLTV no Brasil, que reporta tudo. Todos os tipos de notícias em relação ao cenário profissional de CSGO. Já que rolou notícia aí que o DRK deixou o time titular da 00 Nation, VSM também foi pro banco da 00 Nation, o Malbis também apareceu no banco. Eu não sei desses três se algum vai continuar no banco ou se todos vão acabar saindo do time, não tenho 100% certeza de nada. Se vocês souberem, qualquer notícia quentinha, mandem nos comentários. E também rolou notícia aí no começo do mês que a 00 Nation tava mirando quatro players aí da Godsent e também a comissão do time, né? Esses Quatro players sendo aí: o Lato, o Bartim, o do Mal e o Taco. Porém, essa line não foi confirmada, porque existe uma segunda possível line onde seria Taco Coldizera, Lato do Mal. E o Trike, já tá na 00 Nation mesmo, ficaria por lá jogando. Mais cedo na sua stream, o Code foi perguntado por que, que ele não se juntou ao Last Dance, que hoje é o Imperial, e essa foi a resposta dele. Vocês acham que? Que, eu, que eu não escolhi por, por... porque eu não quis, cara? Mas infelizmente, ah, bem, temos caminhos viu, diferentes, de... tá ligado? Tinha, Tinha outros planos. Eu de... Tava querendo morar com a minha família, sou querendo morar com a minha família. Ah, então, ah, muitas que coisas que são tá, diferentes pra os caras NA, poxa. E eu não tô afim de morar no NA. NIA. Tive uma oportunidade de vida aqui que poucos teriam. Não foi porque não quis, entendeu? Foi porque coisas não alin... as coisas não, não alinharam, infelizmente, véi. Eu achei bem tranquila a explicação do Cold, realmente faz sentido. Agora que apareceu a oportunidade dele jogar junto com o Taco, eu acho que ele ficou feliz. O Taco também postou algumas respostas a respeito de não ter entrado pro Last Dance do Fallen, falando que ele tava numa fase diferente na carreira, achou a ideia muito legal, mas não pensou nessa opção. Porém, basicamente ficou nisso. Eu acredito que o Taco não queria deixar a line que ele já tava acostumado a jogar ali na God Sent. E agora faz muito sentido três jogadores da God Saint realmente irem para a 00 Nation, jogar junto com o Cold e com o Try. Seriam eles aí então o Taco, o do mal e o lá. Eu sinceramente acho que isso aqui é uma estratégia de marketing, galera. Até a Globo já tá postando né, a respeito do 00 Nation, que seria o segundo Last Dance. Simplesmente esse assunto hypou demais quando era o Fallen e a galera lá falando sobre isso. Então é óbvio que vai hypear de novo quando o Cold e o Taco estiverem falando a respeito do assunto. Isso traz um marketing pro time da 00 Nation. Independente se venha pessoas xingando e tal, isso atrás pessoas, gera um hype. E não tem como isso ser negativo de jeito nenhum pro time. É a atenção que ele. Estão ganhando o mundo inteiro E eu quero saber o que, que você acha disso Usa a barra de comentários Conversem, eu vou fazer mais vídeos sobre o assunto Eu tô muito hypado Eu acho que tem dois tipos de pessoas, né? Tem a galera que sempre vai falar que não existe Last Dance sem o Fallen Que o Fallen é o maior do cenário E tem muita gente que vai falar, porra, mas o Code também fez história O Cold também ganhou os dois meios E o Code levou duas vezes o título de melhor do mundo Tem muita gente que acha que o Code é o melhor jogador da história E aí, o que, que você acha? Me contem nos comentários E a gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal. Tamo junto, falou!